Let's go to Chile. Vamos a Chile. Bom, hoje estamos no nosso quarto dia de passeio. E é o dia que a gente está mais preocupado com a altitude, porque estamos a mil metros para visitar lagunas remotas de Miscante e Miniques. E elas são lagoas cristalinas que ficam cercadas por montanhas. Essa aqui é uma delas. Você vê que tem bastante contraste da cor da água, porque ela vai pegando as cores do ambiente em volta. E muita gente que vem para cá, por conta da altitude, mastiga folha de coca para não ficar com enjoo, dor de cabeça, dificuldade de respirar, essas coisas. Por enquanto a gente não tá de boa, então espero que não precise de nada. Mas a gente vai tomar um café da manhã aqui com essa vista e mais tarde vamos visitar outros pontos desse passeio, dentro e fora desse parque, e aí eu levo vocês juntos. Ah, e uma coisa legal é que aqui dá para visitar vários animais selvagens. Dá para ver as vicunhas, que são parentes dos camelos, lhamas. Dá para ver... mais tarde a gente talvez veja flamingo também e raposas, vamos ver o que é que tem pelo caminho, né? Tomara que apareça bastante animal. Essa área aqui, não sei se vocês vão perceber, mas ali principalmente, ó, aquilo ali atrás é tudo vulcão, que é da Cordilheira dos Andes. Lá tem quase, tem, lá tem cerca de 2 mil vulcões, então é muito vulcão, tem alguns que ainda estão ativos, parece, mas a maioria tá meio que dormente, sabe? Então tá tudo certo! Bom gente, a gente já saiu daquela reserva que, tá, que estávamos com as lagoas uma curiosidade é que no inverno a maior delas fica congelada, tipo um ringue de patinação, mas claro, ninguém patina lá. E para você entrar lá é de 3 mil, 3 mil se você for adulto, enfim, se você for estudante é 2.500. E depois de lá a gente passou por algumas paisagens, que eu mostrei um pouco pra vocês, que mostravam o, o salar de Italar. Fomos pro Lago do Gaito e fomos também pra um povoado onde a gente almoçou, que é o Socaire. Agora a gente chegou na parte mais esperada do passeio, que eu não sei se vocês estão vendo aí na câmera, mas depois eu mostro mais de perto, que é a gente vê os flamingos. Sim, são três espécies de flamingos, uma delas inclusive muito rara, que se chama James. Aqui dá pra diferenciar pela pelagem pela perna deles. Aqui é a Laguna Tchakska e eu vou mostrar mais de perto pra vocês, que eu imagino que não dê pra ver muito agora, né? Vamos lá ver os Flamingos, depois a gente vai pra casa descansar, que amanhã tem mais. Música <Susurra> Each other's lives, both dancing to the beat.